de intimidade. De um certo modo, todos nós precisamos de ombro. Se reconhecer em outra pessoa. Uma questão de, de irmandade. Que a gente precisa das outras pessoas. Eu não eu não, não me basto. Eu não me basto. Eu preciso do outro. Vou ficar com a palavra eu e tu. O eu precisa do tu. O ser humano ele é um ser que precisa do outro. né? Nós precisamos do outro para para nos sentirmos vivos, para nos sentirmos plenos. Uma pessoa sozinha, ela precisa de algo para se espelhar e para se reconhecer, senão ela não se sente viva. Eu acho que as pessoas confundem muito particular, eu, o meu tempo, o meu sagrado, com o individualismo. Né? Individual é uma coisa e individualismo é outra. Nós temos, ao longo da nossa história, seres humanos que se perderam quando crianças na floresta e... Eles precisaram estabelecer amizade, inclusive com animais, né, com outros seres. Eles não aprenderam a se comunicar com seres de outras espécies. né. É impossível viver sozinho. A gente não conseguiria, dentro das nossas dificuldades, conseguir suprir todas essas necessidades que a gente tem se a gente vivesse sozinho, isolado, sem a presença de pessoas para nos apoiar, sem a presença de pessoas para nos incentivar a continuar, a perseguir os nossos objetivos, sabe, é uma das coisas do comportamento humano que é bem bem da da essência da natureza humana que o ser humano não, não pode se imaginar sozinho. Ele, ele tem que tem que pensar no convívio com o outro. Então tem assim uma coisa especial assim, sabe, importante, tipo, tenho uma amiga que eu gosto mais de conversar sobre determinadas coisas, que eu confio mais nela. Hum. Tem uma amiga que é mais para sair, sabe, tem uma amiga que é pra... Cada cada cada amigo tem uma coisa importante assim, uma coisa especial que que faz eu gostar deles assim. Se a gente for falar de amizade hoje, o que, que a gente pode definir como amizade? Amizade não é só uma palavra bonita, né, é só ter um amigo no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, né, e diversas relações, é... internet ou então no dia a dia, mas acho que amizade amizade, a religião nos coloca mais ou menos assim. Eu me sacrifico né, para poder fazer o meu amigo feliz. Tu tá perdido, tu não tá conseguindo sair do lugar para tentar achar uma solução. E tem aqueles amigos que te conhecem só no teu olhar, que eles vão chegar e vão te dizer ó, oh, porque tu não faz isso, porque tu não faz aquilo. Então, o um amigo é essa pessoa que está sempre próximo e sempre te alavancando para que tu consiga conquistar os objetivos. A amizade, com certeza... É uma das dádivas mais ricas da vida, é ter alguém com quem eu tenho o prazer de estar. Uma frase muito bonita e muito profunda, e acho que é uma das mais difíceis para serem aplicadas. É, o amor, o amor, a amizade não está somente para aqueles que me correspondem, mas justamente naqueles que não conseguem me corresponder. Eu vou lá naquele local e tem uma pessoa que eu não gosto lá. Nossa, mas eu vou transformar esse sentimento que eu tenho dentro de mim a ponto daquela, da, da presença daquela pessoa não me incomodar e eu conseguir estar bem naquele local. Você flexibilizar, você consegue criar laço com qualquer pessoa. Eu diria que a palavra flexibilidade é uma palavra chave. Eu aprendi né, que que a gente deve uh, amar até aquelas pessoas que a gente não gosta. E, e com esse conceito eu Consegui transformar muitas inimizades em amizades. É claro que a interação, ela muda, né? Porque eu acredito que você tem que respeitar o outro dentro daquilo que ele acredita. O importante da minha fé cristã é admitir erro. Se eu não admitir erro, para que eu... Erro é dizer, eu preciso do perdão do grande amigo. Preciso da compaixão, da misericórdia do meu grande amigo, que é Deus. Acho que cada religião deveria se manifestar perante o mundo, não somente os princípios dela. Ah, eu sou católico, então eu venho te, te impor ou até te apresentar as minhas condições religiosas. Não, por que, que o católico não pode ir lá e perguntar assim, deixa eu me interessar pela tua religião, o que, que a tua religião faz? dizer, que é assim, a gente respeitando as diferenças, a gente vai conseguir ter um mundo melhor, que nem as pessoas não são iguais cada cada pessoa tem suas características suas crenças e acho que respeitando isso a gente é possível assim a gente construir um mundo melhor quando você abre mão do seu crençário para escutar o do outro se o seu crençário era desse tamanho ele fica assim e daqui você escuta mais né você escuta mais uma pessoa ele vai ficar assim então você só está ampliando o seu mapa né você está tá ampliando a sua referência de mundo quando você flexibiliza quando você não flexibiliza você só fica com um pedacinho assim de realidade. E aí tudo que estiver fora disso, você vai estranhar e você vai querer brigar para defender esse território aqui. Né? E isso geralmente acaba em conflito. É não, é não conseguir entender, uh, dentro das diferenças, que na verdade nós somos iguais. É um desrespeito a essas pessoas. No momento em que eu chegar, como católico, se você não quiser nem me apresentar, Depende do lugar e o ambiente que eu estou e querer me interessar pela tua religião. Ah, que legal, o teu trabalho com jovem lá é assim, o teu trabalho lá com, a juve... com, a... com famílias lá é assim. Que bacana, tu não quer vir trabalhar comigo? Esse interesse, ele está começando com a juventude atual. O futuro do ser humano é ser humano, é ser gente, é ser sensível com o outro, é respeitar o outro. É, é pra... Aliás, não há fé sem amor. A fé é para ser praticada no amor. Não pode, não pode alguém falar duas horas sobre a fé e não procurar viver o amor? Eu creio no amor. Eu acho que o amor, se eu tivesse um Deus, né? acho que o meu Deus é o amor. É né? uma energia que está em todas as coisas. Né? Não é privilégio dos humanos, não. Eu sinto amor nos animais, eu sinto amor nas árvores, eu sinto amor na terra. Sabe que nós não convivemos só com, com pessoas encarnadas, a gente convive com espíritos desencarnados. Então, como não ser universal, sendo que tem espíritos que não são daqui e que zelam pela gente e, e nos tem como seres queridos e são nossos amigos. Eu acho que a amizade, ela transcende a espécie, sabe? A, a amizade é com o todo, é com o planeta, é com os animais, é com as plantas. A amizade tem tudo a ver né, com a, a questão da união. Né? E, e a juventude, quanto mais unida, mais forte ela é. Não adianta ter um, um grande número de jovens reunidos se cada um está pensando num, num ponto de vista. Então, no momento que existe a união, é, fica mais fácil atingir o que, o que a juventude em si, em geral, quer, quer chegar. Né? Eu acredito que a juventude ela tem uma força muito grande. Acho que elas podem criar formas novas dentro do mundo atual, visando os próximos dias. Não gosto de falar assim, um grande futuro, assim, não. Futuro que começa amanhã já. Depois de amanhã, segunda-feira, terça-feira, uma semana, mais ou menos, assim. Então, se a religião budista, a religião católica, evangélica, luterana, anglicana, elas se juntarem, hoje nós chamamos na igreja católica como ecumenismo, né? A comunhão entre as religiões e também o ecumenismo juvenil. Né? A, a bondade da, dos jovens se darem as mãos sem ficarem se agredindo cada um nos seus preceitos religiosos Mas se darem as mãos para modificar o mundo e fraternidade nós somos, nós somos pessoas que pro, tem que procurar Disse antes, o futuro do ser humano é ser humano Eu preciso aprender a conviver com os outros e com os diferentes ah, Isso é, acho que é um dos desafios muito fortes nos tempos de hoje se a gente conseguir né, vencer a, a, o nosso orgulho, a nossa vaidade e conseguir perdoar, é, mesmo às vezes não ten, tendo sido a intenção da pessoa, é, eu acredito que é, é primordial que a gente tenha esse sentimento de perdão para que a amizade continue. Né? Um amigo, às vezes, ele mostra o que nós temos de melhor e às vezes ele nos mostra o que nós temos de pior. Né? o amigo não é aquele que só nos agrada o amigo é aquele que às vezes no momento muito difícil pelo qual a gente passa ele vem e nos diz algumas verdades que uau aquilo dói dentro da gente mas você sabe que aquela pessoa te ama e você ama aquela pessoa né? então ele é um olhar de fora que tá que existe para nos ajudar numa caminhada evolutiva a palavra tesouro correlacionado a um outro a um outro evangelista assim assim chamado por nós no catolicismo é, vai dizer assim Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se nós pudéssemos juntar as duas coisas, eu poderia dizer assim, tá, e aí, o que é tesouro? A gente poderia falar listar várias coisas, né? Tesouro a preciosidade, aquilo que mais me carece, aquilo que mais é benigno, aquilo que mais me impulsiona, que faz eu me acordar no outro dia mesmo, tendo alguma dificuldade, mas me levar para frente. Então o tesouro é aquilo que não se acha em qualquer lugar. É quase que o, o puro, né? é, é quase que é um, aquilo virginal, aquilo intocável, imaculado, digamos assim falando. Então se é, esse tesouro pudesse ser uma vida, uma amizade, uma esposa, um esposo, um filho, um ambiente, uma família, eu acho que isso é o que torna, acho, meu dia a dia, o teu dia a dia, nossas diversas religiões como igualdade em que vai chegar um ponto em que a gente vai conseguir conviver com diferentes religiões, diferentes crenças, diferentes culturas e mesmo assim conviv conseguir conviver em paz. No budismo a gente luta pela paz, pela cultura e pela educação. Então acredito, então eu como budista, como do, do budismo de Nichiren Daishonin, eu acredito sim na paz mundial. Esse é o versículo que hoje aqui nessa palavra que é o é o eixo da minha vida. Isaías 46, 4. E quando ficarem velhos, e eu fiquei, eu serei o mesmo Deus. Eu não sou o mesmo Grásio. Eu não sou o mesmo ser humano. Eu, antes era jovem e bonito, eu só, eu só sou E. Sobrou E. Vou repetir. Quando ficarem velhos... Eu serei o mesmo. Deus está dizendo para os caras: eu, eu não vou. Vocês mudam, aliás, envelhecem. Mas eu não mudo. Cuidarei de vocês. Quando ficar velho, a palavra cuidado não entra em cena. Não. Quando tiverem cabelos brancos, eu tenho. Eu os criei, eu os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Qualquer coisa mais doce que isso aqui, Deus está dizendo: não, não te preocupe ficar velho, vai ficar gasto, não precisa trocar peça, pode até morrer, eu vou te cuidar até lá, eu vou estar contigo, e vou te salvar, vou te ajudar. Quer dizer, eu posso até, eu, eu tenho aqui uma palavra de um Deus que é amigo e me quer na vida, no céu com Ele. E dentro das frases do Pequeno Príncipe, diz que tu, é, tu és eternamente responsável pelo aquilo que tu cativas. E tentando juntar isso ao que a gente está falando, que é sobre os amigos, uh, com certeza uh, tu és responsável pelos amigos que tu cativou. Então, a gente tem que agradecer pelos amigos que a gente fez, mas ao mesmo tempo a gente é responsável pela felicidade desses nossos amigos também. frase do Gandhi que ele diz, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você... Uh por um acaso não tem muitos amigos e você gostaria de ter amigos, então seja o amigo que você gostaria de ter. Se você gostaria de viver num mundo mais amoroso, então seja uma pessoa amorosa para esse mundo. Se você gostaria de ver um mundo mais feliz, seja você uma pessoa feliz. Né? Eu acho que essa frase, ela permeia a, a amizade de uma maneira indireta, mas ela significa muito assim para mim, como uma diretriz do que eu devo ser, né, que é parar de julgar o que está fora e prestar atenção no que está dentro. Que a gente possa caminhar cada dia mais em direção da fraternidade universal. Vamos começar por esquecer tudo aquilo que nos separa e focar no que nos une. Partiu ser amigos e amar é cada uma das nossas diferenças? A Fala. gente tá indo almoçar a e a vai. gente descobriu que a gente tem, tipo, 5 minutos pra almoçar. Não, não deixa eu, quase 15 minutos. Ah. Quase é um 15 É um tempo? É um tempo,